Bem-vindos à Sala 401. Eu sou a Carol Simões. E eu sou a Carol Soares. E hoje nós vamos falar de empoderamento feminino. Porque dia 14, né, estreou As Panteras. Um novo, o que seria, né, um reboot da história. Mas na verdade, quem assiste o filme vai ver que não é bem assim. Mas antes de qualquer coisa, antes mesmo de falar do filme, vamos voltar um pouquinho no tempo e descobrir a origem das Panteras. <risos> Com o seriado As Panteras Produzida pela ABC, a série conta a história de três belas agentes Da empresa Charles Towsett Pra quem já conhece a história, sabe que Charles é o mesmo nome do chefe Um cara misterioso que não aparece na série até o último episódio Com as atuações de Tara Fawcett, Jacob Smith e Kate Jackson Foi dada a largada para As Panteras Originais Era uma vez três garotas que ingressaram na academia de polícia e cada uma delas recebeu missões muito perigosas para cumprir. Mas eu as livrei de tudo isso e agora trabalham para mim. Meu nome é Charlie. E 20 anos depois surge uma nova adaptação, que foi As Panteras, o filme, do ano 2000, que a nossa geração com certeza já viu e conhece, com o elenco de Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. O filme traz a essência original da série das Panteras, e acompanha três lindas inteligentes e habilidosas mulheres que trabalham para o Charlie chefe também de uma agência secreta contrárias ao uso das armas elas tentam desvendar o sequestro de um bilionário usando apenas equipamentos de alta tecnologia suas habilidades de luta e seu charme feminino The most elite crime fighting force ever assembled. Got techniques. Em 2003 foi lançada a continuação As Panteras Detonando O filme ficou durante semanas no número 1 um dos cinemas E arrecadou cerca de 259 milhões de dólares mundialmente Dessa vez, as três espiãs devem desvendar o caso de cinco assassinatos de pessoas que participam daqueles programas de proteção do governo nos Estados Unidos. E durante a investigação, elas descobrem alguns suspeitos, sendo eles ninguém menos que Demi Moore e o nosso queridinho Rodrigo Santoro. Houve uma tentativa de reboot da série original das Panteras dos anos 70 que não deu muito certo. Apesar dos números da audiência não ter sido tão baixos, atingindo o primeiro episódio 8,7 milhões de espectadores, a ABC cancelou a série. Once upon a time, there were three young women who got into very big trouble. Now they work for me. My name is Charlie. Na linha do tempo, chegamos agora em 2019, com a nova produção do filme das Panteras, que na verdade é uma continuação da história, com um elenco e personagens diferentes. E pela primeira vez a produção foi dirigida e comandada por uma mulher, Elizabeth Banks, que ainda participa da trama como um Bosley. Hoje a agência se expandiu em um nível internacional. E quando um jovem engenheiro vaza informações super importantes de um sistema tecnológico que pode virar uma arma nas mãos erradas, o trio das Panteras deve recuperar e proteger essas informações. Enquanto isso, lá dentro da agência, acontecem algumas reviravoltas que são muito importantes para o futuro das espiãs. Abrir e esconderijo seis. Bem-vindos à agência Tausend. Dirijo um grupo secreto de mulheres excepcionais. Quer dizer que são tipo espiãs? Trabalhamos fora das regras, I don't like that, em segredo, unidas. Você pode não saber que existimos, mas estamos sempre de olho. Quem veio roubar dinheiro da ajuda humanitária? Quem é você? Você acabou de conhecer as Panteras. O filme arrecadou cerca de 27 milhões de dólares no seu primeiro fim de semana de estreia e dividiu opiniões entre os críticos, uns amaram, outros odiaram. E nós da sala 401 meio que amamos o filme. Essa farofa deliciosa de assistir. O filme é bem mais conectado à nossa geração, com o feminismo, traz cenas de ação maravilhosas, explorando toda a força feminina, comédia... Mas não tem romance. Afinal de contas, nós meninas também adoramos uma ação, não é mesmo? Gente, mas rapidinho, antes de terminar esse vídeo, a gente gostaria de informá-los que nossa postura vai mudar um pouquinho. A partir é. de agora. É, a gente vai trazer um pouquinho da nossa opinião, do que, que a gente achou do filme, das músicas, das atuações... Dos boa Magia, Delícia, Isso. do Maravilhoso, entendeu? Então, aguentem um pouquinho aí, que é só, é só um pedacinho. É uma coisa rápida. É, é rápida. Gente, mas na boa aqui, entre nós, entre nós okay, a gente precisa falar de algumas atuações. Eu vou começar com uma, eu sei que você gosta, gostava de crepúsculo e tal, <risos> eu não, eu nunca fui fã de crepúsculo. ou da Cristo. Mas... mas, mas que mulher, ela como pantera tirou toda, toda, toda, toda a cara de bela que ela tinha a mais sexy, mais divertida, mais cômica, mais mas, tudo. tudo desse filme. Ela é incrível, ela, ela, ela é, é... é incrível, eu não tenho explicações, nem palavras pra escrever como ela está incrível nesse filme. Outra coisa agora, outra coisa muito importante, Naomi Scott, essa mulher, ela realizou o sonho de muitas garotas, inclusive o nosso, de infância. Quer é se tornar uma princesa da Disney, uma Power Ranger rosa, porque a amarela ninguém tá nem aí pra ela, e... <risos> e agora ela é uma pantera, entendeu? E a pantera também. Naomi, eu gostaria de te xingar, mas te xingar com amor. Tu é uma vaquinha, <risos> linda também. Porque ela começa como a novata, inexperiente, né? Usa toda a inteligência dela como a principal arma. Mas no final ela acaba também entrando de vez pro time das panteras e se torna outra. Desculpa. E por último, mas não menos importante, é, com certeza. Temos a Ella Balinska. Não sei se eu falei o nome dela certo, até porque eu não conheço muito a atriz. Mas ela é aquele perso aquela personagem que traz a força para dentro das pantalhas. Ela é aquela mulher sinistra, lutadora, que sabe usar as armas. A própria ninja. Aquela mulher em ação não tem igual, entendeu? É uma força que eu não sei de onde que ela tira E assim, sem palavras. Mas que no final, aquela... Aquela pedra, porque vamos dizer que ela, ela tinha um chuchu, não tinha muitos sentimentos por terceiros. Ela acaba né, se transformando. É, em questão de amizade, em questão de amor, exatamente. em questão de muitas coisas. Que é um crescimento incrível pra ela já nesse primeiro filme. Então, pra resumir tudo, além da incrível Elizabeth Banks, que a gente não, tá falando, não falou aqui, é. as mulheres desse filme arrasaram. Demais. Todas. Sim, demais, demais. Desculpa o pessoal que gosta da geração passada, mas assim, eu nunca fui muito com a cara da Bell, mas a gente ainda gosta. Olha, não ligo, mas a gente ainda gosta. Mas que esse trio arrasou pra mim, arra pra mim não, pra nós, pra nós né? Nós. É. Arrasou, arrasou e arrasou. para nós foi, foi, melhor. Entendi. foi Entendi. o melhor, foi o melhor da sequência, entendeu? Desbancou mesmo os originais. Desculpa, me perdoa, mas é a nossa opinião. É. <risos> isso parece, <não> parece. <risos> Outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer de falar é a trilha sonora do filme. Gente, o que que é isso? É a Anitta, Ariana Grande, Pink... Marisaios. Gente, a É a ó. É, é Ariana, Marisaios e a... Luna! Nick Minaj! Nick Minaj também! Nick Minaj! Gente! Uh, Sua mulher forte. Minas. Porra, empoderada. Tem de um coisinha. defeito. Deixa eu falar mais uma coisinha antes de finalizar esse vídeo? Hum, se é a São só as mulheres que são incríveis aqui. <risos> Além dos, dos, dos colírios para nossos olhos, Sim. né? Temos também a participação, assim, muito importante no fim de Patrick Stewart, que é Ai, mais gente. um dos boysley, Boisley? Boys, boys. Boys. Que é mais um dos Boisley. Que eu não vou contar mais nada porque escolher aqui não é tem é. Parou por aqui, Mas voltando aqui rapidinho Pros colírios é, Vamos falar um pouquinho do Noah Noah Sentinel, aquele cara que faz todos os filmes Da Netflix, que a gente já tava ficando Até um pouco enjoada da cara dele é. Eu não tô mais não <risos> Inclusive quero mais é, Muito mais Ele foi um nerd muito fofinho, Ai, gente, no filme Ai, não dá E também tem o Sam, Cle Sam, Sam aquele, Verdade. Aquele cara que fez o como eu era antes de você, Exatamente. É, Exatamente. jogos morais. Olha que é cara, que é cara bonitinho. Mas ele também tá, não tem assim, ele não tá tão bonitinho nesse filme, não. É muito é é esquisito. esquisito, mas a gente aceita. E, gente. Meninas, temos uma nova missão. Ok, Charlie! Então é isso, gente. O dever nos chama. O vídeo vai ficando por aqui. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e marcar o sininho maroto. Valeu? Bora? Bora!